Press R essa porra. Puta merda, quase um mês sem vídeo. É, eu sei, eu estou muito baiano esses dias. Fala galera, bom, estamos aqui para mais um vídeo, né? E hoje eu vim explicar um pouquinho porque o porquê de eu ter sumido um esse tempinho, né? E nesse, nessas duas semanas, pode, você deve ter pensado. É, aconteceu pouca coisa E eu te respondo Não, meu amigo, não aconteceu pouca coisa Mano, sério, aconteceu muita coisa Primeiro que, tipo Quando eu postei aquele vídeo lá do Paco espiral mano Muita gente não recebeu o vídeo Tanto é que o vídeo Provavelmente quando você vê eu já voltei a privar, né Porque o vídeo foi bem mal Pensava que ia dar pelo menos umas 70 views Mas não foi bem assim, né e eu fiquei bem triste, porque gente, é só você olhar, mano, antigamente meu canal pegava muito mais view do que eu hoje. Se você ver, parece que é, depois que eu tomei um suposto strike, né, entre aspas, é, tudo mudou. mano. Então eu vim aqui contar um pouquinho da história de como o meu canal virou esse cocô que vocês estão vendo hoje. Enfim, desde quando eu sempre criei meu canal, mano, eu já focava em futebol ou minecraft Porque eu não tinha bem um foco Eu sempre fui um cara que sempre mudava muito de nome Ah, e só pra deixar claro, essa Gameplay de fundo não é minha, tá bom? Enfim, eu sempre fui um cara que não ligava muito por conteúdo Tipo, eu via lá um vídeo de um meme, eu postava no meu canal porque eu não ligava Porém, com o tempo eu fui percebendo que meu canal tava meio estranho, né? Aí eu foquei mais no Minecraft, aí beleza, fiquei fazendo algumas coisas de Minecraft, fiz um vídeo de farm, uns vídeo tutorial, e sim, deu muito certo. Porém, o problema, entre aspas, foi um suposto strike, não foi um strike, mano. simplesmente o YouTube removeu um vídeo meu, se eu não me engano, o primeiro vídeo foi um sobre fazer uma farm de vaca e eu acabei levando strike, eu fui burro um strike não né mano, ele removeu meu vídeo e o porquê dele ter removido meu vídeo mano, até hoje eu não sei né e eu fiquei com medo na época porque tipo, se eu tomasse mais um strike já era praticamente o primeiro, porque o primeiro strike não conta, então o segundo é realmente o primeiro, tá ligado o primeiro é só tipo um aviso mesmo agora o segundo já é um strike só que depois de uns dois meses ou um mês eu não sei, peraí, aí, novembro, dezembro é um mês, eu levei outro só que dessa vez foi porque eu não sei também. Se eu não me engano, mano, eu tava. Foi um vídeo de Survival Craft, que eu não saber é uma cópia de Minecraft, que é bem boa até, né? E eu acabei fazendo umas coisas que eu não lembro. Tipo, parece que só porque eu demorei um, demorei um mó tempão pra editar o vídeo, o vídeo teve que levar a strike. Sempre que eu me dedico muito pra um vídeo, o vídeo acaba sendo removido ou pega restrição de idade. Impressionante. Só que aquele vídeo foi removido. Aí ah, depois desse vídeo mano, meus inscritos que antigamente pegava tipo uns 20 likes nos vídeos, simplesmente morreu mano, como se o YouTube, como se fosse tipo uns robôs malucos mano, né? não entendi nada, porque eu nunca parei para pensar nisso um dia né, e acabou acontecendo isso, depois disso praticamente eu quase nunca vi nenhum deles, parece que tipo o YouTube cortou o alcance dele parece que tipo depois que eu tomei o strike o YouTube é, removeu a inscrição dele só que não removeu tipo o meu canal não aparece lá na binha de é, inscrições e isso é muito triste né só que é, depois disso meu canal foi de ralo é, da privada a bosta é, não tô nem exagerando foi realmente da bosta ao ralo enfim galera eu postava uns vídeos, os vídeos não pegavam muitos likes, muitas views. aí eu comecei a ficar meio puto assim da vida, querendo desistir, só que uma coisa me deixava, me mudava de opinião, que era vocês, sim, vocês inscritos no meu canal, porque eu fiquei um ano todo, praticamente meu canal já tem um ano que eu ficava gravando um vídeo, e se quando eu falava assim, vou parar de gravar vídeo, eu me arrependia, porque... Os vídeos era praticamente um hop meu eu não, sei, eu não sei viver sem vídeo, mano, tá ligado? E é muito osso ficar sem gravar vídeo Porque muita gente fica cobrando E é muito ruim, velho Porém, o caso é o seguinte Eu postei uns vídeos esses tempos aí Uns dois meses E os vídeos foi até bem, mano um vídeo aí tá com 3K de visualização Que é o de Minecraft de PS2 Que é o PSP Que é o emulador o vídeo tá com mais de 100 likes, eu tenho que agradecer muito a vocês mano, é o seguinte O porquê de eu ter ficado esse tempo todo sem vídeo Primeiro que meu celular tava uma bosta Eu tive que ter que formatar porque ele tava muito burro Mano, eu fiquei com muita raiva do meu celular nesse tempo vocês não tem noção Mano, pra ter noção, meu celular tava tipo Porra, Outro motivo de eu ter ficado praticamente um mês sem postar vídeo foi que eu não tenho muitas ideias de vídeo Porém nesse tempo que eu fiquei parado eu pensei em algumas ideias de vídeo galera, eu queria pedir a opinião de vocês aí é... O que vocês acham de eu gravar uns vídeos tipo igual do Miniboy, não que eu quero copiar o Miniboy Mas eu quero fazer uns vídeos meio que parecendo com o Miniboy, tá ligado? Vídeo de países representados coisa assim, tá ligado? Porque eu acho da hora. É um vídeo que dá muito certo e que ó, pode ser que dê muito certo. Então eu queria pedir a opinião de vocês aí nos comentários, né? Enfim, essa foi minha opinião aqui, né? O meu desabafo aqui, né? De como o meu canal se tornou o lixo que é hoje. E eu queria agradecer muito a todos vocês, é né? Porque... Por mais que tudo isso tenha acontecido, vocês ainda tem muitos inscritos ativos aqui Uns inativos E eu queria estar dizendo que provavelmente nesses últimos meses, na última semana eu vou perder muitos inscritos Porque é... Enfim, o YouTube vai meio que parar com inscrito que não vê vídeo Por exemplo, se tu é inscrito no meu canal e tu não vê esse vídeo, um vídeo meu é, há dois meses Ele provavelmente vai tirar sua inscrição e eu vou perder muitos inscritos, porque meus inscritos é tudo morto. E é isso, né, galera. Eu queria estar pedindo a opinião de vocês aí nos comentários sobre isso. E é nós, mano, tamo junto. Enfim, falou.